Você sabe quem construiu a Arca da Aliança? A Arca da Aliança foi construída por Besaleu seguindo instruções divinas. Ele a cobriu de ouro puro por dentro e por fora, fez uma coroa de ouro ao redor, fundiu quatro argolas de ouro nos seus quatro cantos, duas argolas de cada lado e varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. O único que poderia ver ou tocar a arca era Moisés. Qualquer outro que fizesse isso morreria imediatamente. Por isso, ela foi guardada em um templo móvel chamado Tabernáculo, que foi usado pelos israelitas durante a longa migração pelo deserto.